Eu sou trilingue, Falo português, ironia e deboche. <risos> eu odeio ser bipolar. É tão legal. Você tá com raiva? Não. Então dá um sorriso. O que minha boca não diz, minha cara revela. Não tente me entender. Eu tô tentando até hoje não conseguir. Todo mundo fazendo plano pro futuro. Se eu fizer um plano pra amanhã, dá errado hoje.